E aí pessoal, boa tarde! Pessoal do canal VZA, tudo bem com vocês? Como é que estão todos? Grande abraço a todos! Então pessoal, vou passar uma dica aqui para vocês, é muito interessante e acredito que muita gente tenha esse hábito, né? Eu mesmo era um que tinha esse hábito e já há algum tempo eu, eu não tenho mais, né? Consegui agora fazer da maneira correta. Então hoje, pessoal, o que, que acontece? A maioria dos carros, se não todos, agora tem os vidros elétricos, né? Então você tem aqui, ó, os vidros elétricos dianteiro e você tem os vidros elétricos traseiros, né? Então, é muito comum quando nós vamos é, entrar no veículo ou sair do veículo, desligar o carro, né? Para sair, ou vamos entrar e ligar o carro, é muito comum nós acionarmos os vidros elétricos, os dois, de forma simultânea, né? Tanto para descer apertando, quanto para subir, né? Então, o que acontece? Às vezes, na pressa, você aciona os dois para descer ou para subir, né? Então, você vê aí, ó. Então, você tem lá o botãozinho seu, né? Individual e teu do motorista. Então, você que vai entrar no carro e vai sair com o seu veículo... Naquela pressa, né? A gente tem o hábito de apertar os dois ao mesmo tempo e descer os dois vidros, né? O dianteiro ao mesmo tempo e também para subir, né? O pessoal vai lá para ganhar tempo já aperta os dois, né? Então, será que é recomendável fazer isso? Será que dá algum problema no carro nós acionarmos os dois veículos, os dois vidros ao mesmo tempo, né? É, é importante dizer que não, pessoal. Então... Se você quiser garantir que não vai ter nenhum problema com o sistema de vidros elétricos do seu carro, evite descer ou subir os dois vidros ao mesmo tempo, tá? seja o dianteiro ou seja os vidros traseiros. Faça um por vez, então, tanto para descer quanto para subir. Por quê? É, eu tinha esse hábito, até um tempo atrás eu fazia. Aí um dia deu um, um pequeno probleminha no meu vidro, ele estava meio que querendo não subir, não descer. Aí eu levei num profissional de autoelétrico elétrico e ele perguntou para mim se eu tinha esse hábito de descer os dois vidros ao mesmo tempo ou subir ao mesmo tempo. Eu falei que sim. Então para ganhar tempo eu já desci os dois e também para subir. Ele falou, olha, não faça mais isso porque você pode... É, queimar, pode dar problema no sistema de vidro elétrico do teu carro e também diminuir a longevidade do sistema de vidro elétrico né? e outra coisa também interessante é que isso está no manual do veículo, né? então se você olhar aqui, né? eu estou com o manual aqui do meu veículo, manual do proprietário eu tenho o Hyundai 30, se nós olharmos aqui na, na seção 4 item 18, né? aqui é bem claro né essa parte aqui ó tá vendo que fala do vidro a fim de evitar possíveis danos ao sistema dos vidros elétricos olha lá não abra ou feche dois ou mais vidros ao mesmo tempo o que também assegura a longevidade do fusível e também nunca tente acionar o interruptor principal da porta do motorista e o interruptor do vidro individual ao mesmo tempo isso faz com que o vidro fique travado e não possa ser aberto nem fechado, tá vendo? Então tá no manual do veículo, manual do proprietário. Então, independente de, de qual carro seja o seu, qual veículo você tenha, dá uma olhadinha no manual e veja se tem esse cuidado, esse alerta aí pra você, tá bom? Então aqui no meu manual é bem claro, eu já há algum tempo, eu já tomo esses cuidados, né? Outro detalhe, esse botão aqui no i30, ele trava ele trava os vidros, né? então é bom nós evitarmos pressionar os dois ao mesmo tempo. Né? Um faz o tra travamento da porta e dos vidros, e esse daqui também só dos vidros dos passageiros traseiros. Né? Então é muito importante nós evitarmos acionar. Tá? Outro detalhe também é que eu costumo, quando eu estou dirigindo, deixar sempre os vidros elétricos, os espelhos elétricos de retrovisores, na hora que eu estou dirigindo, sempre aqui na parte central na parte neutra, porque aí se eu bater o dedo aqui, ele não fica desregulando o espelho quando eu estou andando com o carro, então eu deixo ele sempre no meio, eu só puxo para o lado direito ou para o lado esquerdo, para ajustar aqui o retrovisor, quando eu vou realmente fazer o ajuste, então quando eu estou dirigindo eu deixo no meio, mas com relação ao vidro elétrico, tá aí a dica pessoal, espero que seja útil para vocês, caso você não saiba, ao acionar o vidro para subir ou para descer, faça isso apenas um de cada vez, tá? Então, você desce um, depois desce o outro e vice-versa, tá bom? Dessa maneira, você vai garantir que o sistema de vidro elétrico o fusível do seu carro, ele tem uma longevidade maior, tá bom? Obrigado aí por tudo pessoal, um grande abraço, deixa um like no vídeo, por favor, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, se você não é inscrito no canal, eh, se inscreva no canal também, para acompanhar mais vídeos, né, que vão ser colocados aí com o tempo, tá bom? E eu agradeço a todos e até o próximo vídeo, pessoal, um grande abraço!